Seja bem-vindo ao canal do Marco, vamos ver hoje aqui os indianos mais malucos da internet, cara. E se liga só, levou uma semana pra eu deixar esse vídeo engraçado, então mete o dedo no like, comenta aí algo legal, compartilha aí com alguém, se inscreva no canal, vai na descrição, compra alguma coisa aí desses links, me dá uma grana e vamos curtir esse vídeo, cara. Bora lá! <risos> <risos> e <que casa> <risos> tá <olhando> pra ele? <risos> eu não tô Puta brincadeira de quinta série aí, bicho. Eu não tô entendendo porra nenhuma, meu Deus, parece que a gente tá em 2012, velho. Que porra é essa aqui? Meu Deus, cara. tá dando uma bicuda no computador, cara. Meu Deus, cara, já perdeu a graça, pode vazar. Olha, ninguém tá rindo. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Olha <risos> oh, a menina com o picolé. Caralho, velho. A menina tá mais engraçada do que comediante. É <risos> Meu Deus, o cara metendo a mão aqui no negócio e tacando no prato da mulher, velho. Olha só. O outro catou a, o amendoim, sei lá, que porra é essa? Catou do prato dela e comeu. Ah não, tô dando a. tô dando a dissência pro, pro indiano. Carai. Vamos fugir agora! Meu Deus! Oi, meu Deus. Deus que, um de um cara. Ai! Pode ter barrasado! Tá descendo o cassete, meu Duas horas depois... Balançame, balançame, bal... Alô? Que porra é, é essa de balançame, tá stoppica, cara? cara. Ah, essa vai ser a minha melhor ficarice! Balançame, balançame! O cara, o cara botou a mina pra gravar ele! Palançame, meu Deus do que... <risos> céu! Ai! Pô, cara, de novo, cara. Isso não tem graça. Acabou o tempo de rir, cara. Pô, cara, não... Entra, cara. Que porra é essa, velho? Caralho, isso aqui parece a menina mia, velho. Caralho, é menina Mia, velho, caralho Oh my god, this is amazing Já tá aqui, ó Tá, né Tá nessa aqui, né Tá carinhando o bichinho, né Puta que pariu, hein nada, tá. Minha mão chega tá suando aqui, mano A piada mais sem graça Do este vídeo Com participação especial da menina Mia mano meu Deus do céu. Meu Deus do Bosta foi essa, mano. E agora eu preciso da sua ajuda, meu amigo São Jorge, o matador de dragões. Analise, por favor as duas nobres donzelas a seguir e me dê a sua opinião pelo amor de Deus né não é esse aqui não agora é essa aqui ó olha que gatinho cara parece verídico e não é esquisitinha e é gatinho assim e não sei comenta aí cara é gatinho ou não é o que que esse cara vai aprontar Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Oh! O cara pegou a chinela meu. meu. Deus, cara. Que coisa de tiozão, doido. 拜拜 <laughs>